Estou aqui em Brasília, chegando no Congresso Nacional, muita chuva hoje na capital, mas as trovoadas nós vamos ouvir no plenário do Congresso Nacional hoje a partir das seis da tarde, quando o governo vai tentar votar as modificações na lei de diretrizes orçamentárias, que em suma significa anistiar a Presidente da República dos crimes de responsabilidade cometidos. Mas o que é mais grave, o que é inaceitável, é que o governo federal acaba de publicar um decreto que vincula a liberação das emendas parlamentares à aprovação desta violência. Esta é a chantagem mais explícita que já se viu no país. E eu tenho convicção de que podemos, com argumentos, com firmeza, com clareza, mostrar que o Congresso Nacional não pode se subordinar aos interesses do governo federal, como vem fazendo. A oposição, portanto, vai estar atenta, vigilante, para impedir esta violência contra a própria democracia brasileira e que, em última instância, pode significar menos investimentos e menos empregos para os brasileiros. Um grande abraço e acompanhem.